Olá galera, muito bem-vindos a New York, Ceará Aqui quem vos fala é Zampoc E antes de começarmos o vídeo Já se inscreva no nosso canal deixa o seu like e compartilha. Valeu galera Vamos fortalecer esse canal, beleza? Vamos pro vídeo Olá pessoal Vou estar aqui fazendo a narração aqui desse vídeo De como foi o processo Dessa divisão de jandaíra Então nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês passo a passo. Essas células que vocês estão vendo aí nessa caixa aí, mais escuras, são células verdes. Ou seja, são células de abelhas que foram recém, é, é, foi feita uma postura recente pela rainha. Então, quando a gente faz a divisão, a gente nunca retira essas células verdes para fazer a divisão porque elas vão estourar e vai atrair floridos e vai atrapalhar esta outra célula mais amarelada com a cor bem mais clara é, são células maduras são células que a rainha já fez a postura mas já está com bastante tempo e quando você vê essa postura falhada, é um sinal de que essa postura já está nascendo abelhas então fica mais fácil você fazer a retirada delas aí para poder fazer a a divisão porque vai nascer princesas mais rápido isso vai acelerar o processo da sua divisão enquanto que as posturas mais verdes elas vão demorar muito mais tempo, cerca de 30 dias para estarem começando a eclodir ok? esses potes de mel que você está vendo aí esse mel é 100% natural ou seja, não tem suplementação não tem aditivo, porque essa caixa aí é uma caixa rústica é uma caixa cabocla, a gente chama de caixa cabocla. Essas caixas rústicas, ou então de curtiço, que no Ceará a gente chama dessa forma. Esse mel aí é 100% natural, 100% floral. É, essas abelhas não são minhas, eu estava aí fazendo essa divisão. Tá ok? Essas abelhas, ensinando é, o pessoal desse interior a como multiplicar os seus enxames. Sem haver a necessidade deles estar indo até a natureza fazer a retirada dessas abelhas da natureza. É, algumas pessoas vão, vão criticar o trabalho deles, mas o que acontece? Eles roçam o terreno, eles limpam a mata, e durante esse roçado eles encontram esses enxames e vai queimar. Então, para não matar as abelhas, eles levam esses troncos para casa. Aí eu, é o momento onde eu retirei um disco maduro. Dá para ver nitidamente que a cor do disco né, maduro é bem mais em claro comparado a um disco verde. Então a gente vai sempre trabalhar com esse disco maduro. Quando for retirar o disco maduro, a gente corta esses ligamentos de cerume que as abelhas fazem para prender o disco na caixa e depois a gente faz a retirada do disco. Na caixa que vai receber, a gente sempre coloca algumas bolotas de cerume embaixo para o disco não ficar em contato direto com o piso da caixa. Por quê? Se o disco ficar em contato direto com o piso da caixa, esse disco ele vai mofar, ele vai criar fungos, vai ficar mofado e isso pode ocasionar doenças e é, é, deformidades nas pulpas que vão nascer. Ok, Então sempre coloca as bolotinhas para o disco não ficar diretamente na caixa. Se você não tiver bolotinhas de cerume, de cera, você pode utilizar gravetos. Mas cuidado com os gravetos para certificar que eles não tenham toxinas. Porque essas toxinas também podem ser passadas para as abelhas ainda nas células. Feito isso, a divisão está pronta. O que, que a gente vai fazer? A gente vai lacrar bem a caixa para que não entre forídeos. A gente vai deixar a caixa totalmente lacradinha para que não tenha realmente passagem de nada e vamos estar tá colocando a caixa que recebeu os discos no local aonde estava a caixa mãe para coletar as campeiras. A caixa mãe, logo em seguida, a gente vai estar tá fechando ela também. Vamos estar tá lacrando essa caixa dele aí. Eu tive que limpar, fazer uma limpeza mesmo na caixa para que a gente pudesse ter uma visão melhor é, do que está dentro, né, do conteúdo. Porque do jeito que estava as caixas dele, toda vez que a gente ia fazer uma revisão, um manuseio, a gente tinha que levantar a tampa. E como não tinha um acetato, as abelhas propolizavam tudo aquilo ali para gerar um conforto de segurança. A própolis serve para dar... É, e estabilidade no ninho serve para controlar a temperatura mas a função principal da própolis é evitar os invasores, infiltração de água, tudo aquilo que ameaça é, é, o desenvolvimento da colônia internamente ok então quando você coloca o acetato e a caixa fica bem vedada você pode observar que as abelhas vão dificilmente propolisar as laterais da caixa vão praticamente passa muito tempo é, com aquele local não propolizado. fica sempre visível a colônia é outra coisa que você deve observar também é a passagem de luz não deixe entrar luz dentro da caixa senão mesmo você botando acetato elas vão propolisar o acetato inteiro por conta dessa forte iluminação a caixa precisa estar sempre sempre escura ok então feito isso a gente já pega a caixa, coloca no local onde estava a caixa mãe, coloca um pouco de cerume na entrada da caixa, cera tirada da caixa matriz, as abelhas vão chegar, vão identificar essa cera e automaticamente vão entrar na caixa, porque para elas ali estão entrando na mesma casa. Só que quando elas entrarem na caixa vão, vão perceber que alguma coisa foi mexida, que foi mudado vão sentir a ausência da rainha quando sentirem a ausência dessa rainha, o que, que elas vão fazer? vão providenciar uma nova rainha para essa colônia, então quando a princesa nascer, vai passar pelo processo seletivo do, do, do enxame e depois de 7 a 15 dias, a gente vai ter uma resposta aí, é, favorável a respeito é, dessa divisão é que quando a, rainha, a princesa se torna fisiogástrica, ou seja, o abdômen dela dilata, sofre uma dilatação natural, fica bem avantajado e ela passa a dar início à postura de ovos nessas células. E aí a gente tem uma nova colônia. É, outra coisa para quem trabalha com jandaíra é ter o cuidado de nunca coletar campeiras demais na divisão, porque as jandaíras são extremamente seletivas e às vezes nesse processo, aonde você retira e você é, retira ali os discos e faz a divisão, quando você coleta campeiras demais, às vezes acontece de entrar muitas operárias rainhas. Quando essas operárias rainhas é, têm um número muito grande, fica difícil a princesa conseguir espaço dentro do enxame. Então, o um aconselhável é você utilizar umas 15, 20 abelhas no máximo, campeiras, para que a princesa tenha maior chance de ganhar território dentro da colônia durante o processo de divisão. Ah, mas aí a colônia vai ficar fraca. Não, ela vai ficar sob observação. Quando se passar, e é quando passar ela a fazer postura, então... Deu início a primeira postura, você observou, já está uma rainha, está fazendo postura Quando ela estiver na terceira, quarta cela, você troca a caixa filha novamente com a caixa mãe E você coleta mais campeiras da caixa matriz Isso vai fazer com que a caixa venha a ganhar mais operárias, um reforço maior de trabalhadoras Isso vai aumentar a postura da, da rainha e vai dar uma estabilidade para o enxame O enxame vai ficar bastante forte e ele vai ter um aumento realmente de sucesso nessa colônia rápido. Ao invés de um processo que demoraria 3 a 4, 5 meses para você ter aí um enxame matriz, você vai ter um enxame matriz aí em pouco tempo, em torno de um mês a dois meses, já vai estar tá um, um baita enxame aí já pronto para fazer uma divisão, entendeu? Então dessa forma você vai conseguir sempre é, é, melhorar, a, a taxa de sucesso nas suas divisões e sempre lembrar que quando você abrir uma caixa matriz se você encontrar nessa situação aí faz a limpeza, limpa ela, tira aí a, a parte propolisada aí mesmo faz uma, um manuseio, limpa, deixa limpo, ganha espaço nessa colônia para que esse chame consiga se desenvolver se o, a, a caixa estiver muito apertada com própolis, muito fechada então esse chame não desenvolve, os discos não tem para onde fazer mais postura, a rainha simplesmente para de fazer postura. A rainha só faz postura e quando tem espaço para ela fazer isso. Parou esse espaço, ela para a postura. Espera as outras células nascer. Quando começa a nascer e ganha espaço, aí ela vai e começa a postura. Então você que acompanhou aí o processo, até tá gostando do vídeo, eu já lhe peço que você se inscreva aí no nosso canal, que você deixe o seu comentário se você tem alguma dúvida acerca de alguma coisa, que você já compartilhe aí com seus amigos que tem dúvida, e eu vou estar tá procurando sempre ajudar vocês da melhor forma, ok? Eu sou o Zambok, vou estar sempre com vocês aqui postando vídeos a respeito de dúvidas que alguém tenha, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui no estado do Ceará, é, preferencialmente para os criadores do estado do Ceará, ok, e é isso aí galera, você que curtiu, você que gostou, deixa o seu like, você que tem interesse de, de acompanhar mais assuntos, é, tirar mais dúvidas, tem outros vídeos aí no canal que você pode estar tá acompanhando, é só entrar aí e acompanhar, ok, forte abraço para todos vocês, tudo de bom para cada um de vocês.